Olá, amigos e amigas do Matemática Pop, aqui é o professor Rodrigo falando. Eu estou aqui uma missão muito especial hoje. Vou tentar resolver um desafio das galáxias postado lá no nosso grupo do Telegram pelo Matheus. Uh, tá aqui o, o desafiozinho que ele postou, pois na sequência o Perim me provocou lá no Twitter, então eu vou ser obrigado a resolver esse problema. Confesso que eu achei que ele seria bem mais fácil do que foi, bem mais rápido. Então no fim eu fiquei um dia todo só estruturando, tentando arrumar de forma mais didática para vocês poderem entender, porque ia dar um vídeo de mais de hora se eu fosse mostrar todos os passo a passo. Então eu vou suprimir algumas alguns passos, algumas continhas, mas tentar focar nas estratégias utilizadas para resolver, tá? Então fique comigo, acompanhe ali. Então, para resolver de forma mais eficiente, eu tive que distribuir ou resolver em três grupos diferentes. Dividir em três grupos diferentes. As primeiras três equações, resolvendo na primeira, terceira e segunda, nesta ordem. Depois, num outro momento, a quarta equação e a sétima. E por último, quinta e sexta. Vocês já vão entender por que elas têm que ser resolvidas nesta ordem. Começando então, esse primeiro grupo das três primeiras. A primeira é lógica, então Stormtrooper mais Stormtrooper é 16, então cada um vale 8. Perfeito. Parecia muito simples como começou, mas depois a coisa começa a não ficar tão óbvia. Uh, temos que escrever, então peguei a equação 3, colocando em evidência o Chewie. C3PO na 0 é 1 um, Substituindo aqui por 8 Isolando temos que o Tiwi é igual a Darth Vader menos 7 E por fim vamos para a equação 2 E vamos substituir o Tiwi Por isso aqui, Darth Vader menos 7 O Stormtrooper por 8 Assim por diante Isolando o C3PO Chegamos a Essa equaçãozinha aqui E reservamos Ok? Vamos partir para a equação 4 e a equação 7. Na equação 4 aqui, eu vou substituir o que eu obtive desta equação 2 aqui e o que eu obtive da equação 3 aqui. Então nós vamos ficar a lei em função só do Darth Vader. Veja só. Essa aqui. E na equação 7 vamos fazer a mesma coisa. A equação 7 eu vou substituir aqui por 24, né? 3, 3 vezes 8, 24. O C3PO substituímos por essa equação aqui e o Darth Vader fica como está. Resultou manipulando. Como eu disse, eu vou suprimir algumas partes, algumas etapas, para facilitar e tornar um pouco mais rápido esse processo. Chegamos nessa outra equação aqui da Leia. Claro, agora eu posso substituir a equação 4 na 7. Substituir. Eu sei que leia é igual a isso e igual a esse de baixo, então posso substituir a leia por esta E vou ficar com essa equação maior Fazendo uh, uma série de manipula manipulações algébricas, nós chegamos nessa equaçãozinha querida aqui Bem simples, que nada mais é um polinômio de grau 6 Tá? Como que se resolve um polinômio? Como que a gente resolve esse polinômio? Basicamente uh, usando fatoração tá? e, e reescrevendo isso, manipulando E dá bastante trabalho, sim! Então o que, que eu fiz? Eu coloquei no GeoGebra Aqui eu copiei e colei os, os gráficos e usei a função para determinar as raízes dessa equação, ou seja Quais são todos os valores possíveis que, substituindo por Darth Vader, que torna essa equação igual a zero? Nula. Chegamos a esses seis resultados aqui. Tá? 1,38, 2,93, 3,8, ,93, 9, 9,39. Todos poderiam ser resultados possíveis. Então, levando adiante esses valores, o único que a equação é possível, se torna possível... É 9 tá? Outra etapa que eu suprimi Poupei bastante trabalho de vocês Então chegamos à nossa primeira conclusão Darth Vader, começamos por ele Que vale 9 Eu diria que essa foi a parte mais difícil tá? Agora é tudo Consequência Nós temos o valor da, Do Darth Vader Então antes a gente tem outros valores Que a gente já pode descobrir então, Ou seja, substituindo aqui por 9 Substituindo aqui por 9 Resolvendo essas duas equações, então nós vamos achar o valor do Tiwi e do C3PO, tá? O Tiwi, então, resolvendo ali, vai resultar em 2, e o C3PO vale 3. Agora sim, nós partimos para essas equações 5 e 6, substituímos esses valores conhecidos, tá? Substituindo os valores conhecidos nas equações 5 e 6, tá? Tiwi, uh... Stormtrooper C3PO nós vamos chegar nessas incógnitas, Ioda e C3PO, Ioda e C3PO. Agora isso aqui é uma equação de duas, duas equações de duas incógnitas e basta isolar um, substituindo a outro, no caso obtém um, substituir o mestre Ioda aqui embaixo, deu essa equação Tá? E resolvendo ela Resolvendo ela Nós chegamos Ao valor de 8 Vou suprimir também esse cálculo Nós chegamos ao valor 8 Para o c 3 p não, desculpa Para o R2 tá? Podemos então voltar a Substituir na seguinte O valor 8, isolar e descobrimos que Iodameia vale 17 aí tá? fica restando apenas a princesa Leia então uh, eu acho que eu pulei a princesa Leia ah sim a princesa Leia eu posso substituir aqui nessa equação aqui em cima tá na, na que deu origem inclusive ela substituindo o valor por 8 nós vamos chegar também que a Princesa Leia vale 15. Ok, é muito personagem. Eu vou escrever aqui 8, para não deixar o Stormtrooper sozinho, não vamos usar mais ele. Mas uh, temos completo, então descobrimos todos os valores. Mas, porém, o problema se resume a resolver essa última equação que eu copiei aqui embaixo. Então vamos substituir, vai ficar o C3PO. Então, valendo 3 mais 17, que é o valor do mestre Yoda vezes 2, que é o valor do Tiwi, menos 2 vezes, são 2R2, né? 2R2 de 2, então 2 vezes 8, menos a Leia, 15. Isso é uma equação muito simples, super tranquila. Agora, essa é o. Uh, me dou o luxo de não suprimir esse cálculo. Multiplicando aqui por 2, dá 34, menos 16, menos 15. Juntamos os semelhantes, vai ficar aqui então 37, uh, menos 31, que resulta em 6. Ufa! Então a solução Desse problema das galáxias Vale 6 uh, Agradeço a todos que ficaram até o fim E acompanharam uh, Mandem mais desafios Quanto mais difícil melhor tá? Acompanhem, se inscrevam no canal Acompanhem o grupo lá no Telegram também então Curtam esse vídeo, compartilhem Ajudem a divulgar Falou, até mais, que a força esteja com vocês.